Uma empresa, uma empresa extraordinária, que vende bem, que tem lucro, que tem receita boa, que dá boa vida para o dono. Uma empresa extraordinária não se faz com pessoas. Extraordinárias Por que, que não se faz com pessoas Extraordinárias Porque essas pessoas Essas pessoas Extraordinárias Elas são Caras E Raras Ok Uma empresa extraordinária não se faz Com pessoas extraordinárias Se faz com pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. Ok? Então se faz com pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. Guarda essa frase. Por quê? Porque pessoas comuns, tá? Vou colocar o comuns entre aspas aqui, porque todo mundo é uma pessoa comum, né? Pessoa, uma pessoa comum que eu falo é, aquela que não tem PhD em vendas, que não é o cara mais que tem mestrado em logística, não, é uma pessoa comum, uma pessoa que está ali com um ticket, um, um salário menor. Porque essa pessoa ela é mais barata, o salário né? é mais baixo e abundante. Elas são mais baratas, vou botar aqui são, né? São mais baratas e abundantes. Ok? Você aumenta o teu lucro. Isso aqui aumenta lucratividade. Principalmente se você for uma empresa de serviços. Aumenta a lucratividade. Ok? Do negócio. Negócio não é baseado em receita, negócio é baseado em lucro, quanto que sobra no caixa. Não é nem lucro, é caixa. Tá? Essas pessoas são caras e raras. Agora, como que você faz que elas realizem um trabalho extraordinário? Então, como é que você consegue isso daqui? Através de um processo. Processo. Bem ajustado. Você tem que ter um processo. Se você não tiver um bom processo, você vai depender de vendedores excelentes para que eles não cometam erros, para que eles saibam tudo o que eles têm que falar. Então é melhor você ter um processo de vendas em que você cria um grupo com os argumentos já prontos, ok? com os argumentos já prontos, que o vendedor vai encaminhar para o lead, aqui é o lead, né? WhatsApp do lead. WhatsApp do lead. que O vendedor vai lá, ele está no grupo, ele basicamente vai boom, encaminhar para o WhatsApp do lead. Ele vai puxar para ele, ele vai ter isso também, ele vai encaminhar. Entenderam isso? Tudo bem? Entenderam isso? Então, isso daqui é que você vai fazer como um processo bem ajustado, para você transformar pessoas comuns, que são abundantes e baratas, o salário é mais baixo, para fazer um trabalho extraordinário. Ou seja, fazer uma venda extraordinária. E o WhatsApp possibilita isso com vídeo, áudio, imagem e texto.